Bom, tropa, nós já falamos sobre isso no passado e, visto os acontecimentos recentes, visto que é o assunto mais debatido do momento, nós precisamos retornar a esse tópico sobre a mulher moderna e feminista. Claro, tem o seu contraponto, o homem moderno e feminista, mas o caso aqui é a própria infelicidade dessas mulheres. O que está que acontecendo no nosso mundo e é reflexo do quê? Primeiro, as mulheres não dependem mais de homens para nada, a não ser a própria reprodução. Certo? Foi-se o tempo do homem das cavernas, onde a mulher era apenas aquela que cuidava de sua residência, onde coletava frutas, enquanto o homem ia e caçava animais, arriscava a sua vida e, portanto, morria muito mais cedo. Hoje, a mulher, ela é capaz de ter seu próprio trabalho, é capaz de sustentar a si mesma e, portanto, não precisa mais do homem para seu sustento. E é isso o problema aqui. Agora, como que é isso? Você é absurdo, você é machista. Quero deixar claro que eu não sou nenhum conservador dos bons costumes, não represento ideologia nenhuma certo eu sou homossexual nem mesmo tem algum interesse nisso o que acontece muito e vejo isso em toda a internet é que as pessoas estão brigando porque têm interesses pessoais eu estou falando apenas de filosofia aqui não me interessa se vocês mulheres vão ser feministas ou vão ser femininas para mim não faria a menor diferença a diferença que faz é para vocês, mulheres, e para os homens que precisam entender o que está acontecendo. Então, não é resultado de uma ideologia, não é resultado dos Illuminates da rede global de desinformação com suas ideologias. O que acontece hoje é um resultado natural da evolução humana. Antes, nós tínhamos escassez de alimentos. E sim, você pode argumentar. Que um bilhão de pessoas no Brasil estão passando fome nas ruas, como diz o governo do Dilma, certo? Mas a realidade é o seguinte, hoje no mundo moderno, a mulher não precisa do homem indo lá caçar um elefante. O que ela precisa é pegar o seu celular, ligar para o iFood e ela tem o prato de comida que ela quiser sendo entregue na porta dela. Isso muda completamente o cenário. Isso muda completamente a relação de homem com mulher. É o que, que acontece hoje em dia. A mulher olha para o homem como um ser inferior a ela. E ela é aplaudida pela mídia podre o tempo todo. Toda vez que uma mulher se sente superior ao homem, ela é aplaudida. Toda vez que ela ridiculariza o homem, ela é aplaudida. Só que quando ela está infeliz sozinha em sua mansão e espera conseguir um cônjuge do mesmo nível social que ela, da mesma idade que ela, de tudo igualzinho que ela, ela descobre que isso se torna completamente impossível, certo? E por que isso acontece? Ora, um homem vai precisar dessa mulher para quê? Um homem, ele tem um instinto protetor, ele tem um instinto de cuidar de suas Cônjuges. Independente se é homem com homem, mulher com mulher, né? todos têm um instinto ou masculino ou feminino dentro de si. O homem moderno ele se vê completamente inútil. Ué, eu não preciso prover para a mulher, eu não preciso abrir a porta para ela, eu não preciso ajudá-la a atravessar uma poça d'água. Acabou o cavalheirismo acabou a necessidade do homem cuidar da mulher porque ela é super poderosa. Ela faz o que ela quer, ela sai com as amigas quando quiser, ela sai de casa, faz o que quer, trabalha no que quer e não depende do homem para nada, a não ser novamente para a reprodução. Então o que, que acontece com o um homem moderno? Ele se torna também infeliz. Assim como as mulheres estão infelizes porque não encontram cônjuges do mesmo nível social e etário que elas, os homens se sentem completamente inúteis. E é pior, pior ainda quando eles são jovens. Hoje você tem a palavra em céu. O que, que significa isso? Né? Em inglês seria celibatário involuntário. Agora, você não ouve sobre meninas né, de 18, 25 anos que são em céus. Você ouve falar de meninos, homens que são em céus. Por quê? Porque eles não têm nenhum valor que interesse essas mulheres. De todas as mulheres que eu conheci, todas procuravam um homem da faixa etária que elas. Mas vamos lá. Ela passou a vida inteira estudando, se formou, conseguiu um bom emprego, investiu na carreira e hoje se encontra com seus 30, 40 anos de idade. Essa mulher não vai querer um menino de 18 anos que ainda está né pensando qual faculdade vai fazer não tem nenhum dinheiro no bolso e simplesmente não consegue realizar nada essa mulher quer alguém que seja igual a ela certo que tenha as mesmas condições financeiras que possa viajar pelo mundo junto com ela que seja exatamente como ela só que o que que acontece um homem que está exatamente nessa mesma idade ele não vai procurar uma mulher que esteja no mesmo nível que ele, não Ele vai procurar justamente uma menina mais jovem E é o que mostra as estatísticas Independente da idade do homem, tá? pode ter de 20 a 70, 80 anos Todos eles vão procurar mulheres de 20 anos E não importa qual mulher você esteja falando Todas vão procurar homens de 30 a mais É por isso que nos apps de relacionamento você já pode escolher pela idade o primeiro critério não é a beleza, não é quanto essa pessoa é inteligente, não é o quanto essa pessoa é carismática. O primeiro critério de todas esses apps é a idade. Vocês destroem todas as suas chances de ser feliz, porque quer procurar um homem exatamente igual a você. Né? Então o que, que acontece? A mulher quer viver o papel do homem, fazer tudo o que o homem faz. Mas na hora de escolher uma relação, faz exatamente o oposto. Você não vê mulheres por aí, de 50, 40 anos, procurando novinhos para se casar. E por que isso não acontece? Primeiro por paradigma, primeiro por preconceito. Ai, essa mulher aí, né? Ela é uma onça, certo? Ela simplesmente, nossa, que horror, nossa, você não pode fazer uma coisa dessa. Enquanto um homem que consegue uma conjugue mais nova que ele, é aplaudido. Fala, nossa, parabéns, cara, você é um homem de muito sucesso. Você conseguiu, você venceu na vida, é aplaudido pelos amigos. Enquanto as amigas dessa mulher de 50, 40, que quer procurar um menino mais novo, simplesmente é rechaçada pelas amigas. Nossa, né? o que é isso? Virou é, papa anjo, não sei o que da vida. Agora, o que, que acontece? Essa mesma mulher vai ser completamente infeliz, porque ela não vai encontrar um cônjuge, porque homens não estão interessados em quanto dinheiro ela tem, qual que é a profissão dela. O homem ele tem esse instinto paternal, patriarcalista, como chamam as feministas, de cuidar do seu cônjuge. Qual que é o sentido de um homem ser um homem se ele não pode prover para sua mulher? Se ele não pode cuidar da família? Se não pode cuidar da segurança dela? O homem, ele se sente completamente inútil. E depois, ele ainda é traumatizado. Ele sofre na mão dessas mulheres porque qualquer coisa que ele faça é visto como criminoso, machista. Ai, ah, você está sendo tóxico. E qualquer coisa que ele defenda, se ele quiser dirigir um carro legal... Ah, você é tóxico. Ah, ele quer fazer academia, ganhar músculos. Nossa, você é um macho tóxico, um macho escroto. Ah, e você quer cuidar, né? você quer ser o um provedor da casa. Ah, e você é retrógrado, você é um conservador, não sei o quê. E tudo isso né, simplesmente sempre foi o natural durante milhões de anos da humanidade para simplesmente agora nós termos a quantidade de comida que todo mundo quiser comprar no seu iFood. E aí o que, que acontece? esse homem ele passa a ser traumatizado, passa a ter aversão às mulheres, passa a não querer mais ter um relacionamento, passa a ter medo de se casar, passa a ter medo de ter um filho e ter a sua vida destruída e não poder ver seu próprio filho. Né? Enquanto a mulher ela tem hoje, né? fico falando, falando, diferença salarial, não sei o que, todos os problemas que a mulher tem, ela tem muito mais respaldo jurídico em qualquer acusação contra o homem, Hoje o homem é acusado de um monte de coisas, e pode ser uma porcentagem pequena, mas existem muitas mulheres que são psicopatas e querem destruir vida de outros homens simplesmente porque podem, porque elas se fazem da vitimazinha, da coitadinha. Ah, quantas imagens vocês já não viram de homens, de mulheres? Né? Inclusive o caso recente lá do Johnny Depp e a Amber, né? que simplesmente a mulher se maquiava, fingia estar apanhando, isso viraliza nas redes sociais, porque simplesmente o homem vai ser culpado por tudo. Então, nesse relacionamento de homem e mulher moderno, nós temos que repensar nossos papéis. Independente do seu gênero, independente da sua sexualidade, independente do que seja, existe o papel feminino, existe o papel masculino numa relação. E se esses papéis não estão sendo preenchidos, se a mulher manda o homem ficar lavando a louça o dia inteiro, né, e lava o chão, e vai lá buscar as crianças na escola, né, ela simplesmente está abandonando sua prole, abandonando abandonando seu instinto materno e isso causa problemas para ela mesma. Enquanto o homem tá abandonando seu instinto masculino para ser um saco de batata, uma coisa completamente inútil que só serve para reprodução dessas mulheres, que depois se seus filhos homens nascerem, também serão completamente descartados. É um mal moderno que não tem a ver com ideologia. E a gente tem que muito falar, tem muito mais do que falar sobre esse assunto que em um vídeo curto fica pequeno, certo? Mas o que eu quero que vocês tirem desse vídeo é que os problemas que nós estamos enfrentando nesse mundo moderno não são criações humanas, certo? São simplesmente derivados da no... do novo mundo, do, ac... do excesso de comida. Um exemplo disso que eu gostaria que vocês pesquisassem. É a Utopia dos Ratos, onde mostra exatamente esse problema. Eu não acredito que ratos ouçam sobre ideologia, certo? Então quero saber a opinião de vocês, se vocês conhecem mulheres empoderadas infelizes e homens também completamente infelizes que caem nessa descrição, ou mesmo se você é um desses, certo? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.